Mas esse é o resultado. Lindos, né? Maravilhosos. Olha, hum, que delícia. Claro, gente, não posso esquecer de falar pra vocês que dos seis só tem cinco vendidos. Eu vou gravar vocês hoje somente o de chocolate, tá bom? A receita é o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo. É, vou peneirar a farinha de trigo. Aqui é para a gente ter que para uma receita. Então eu vou peneirar mais uma xícara. Beleza? Peneirando a minha outra medida. Marco, a Alice pegou o ovo, meu Deus. A gente pegar as coisas com a Alice perto. Mãe, esse tentar. ovo tem é pintinho. Tem pintinho no ovo não, minha filha. Oh, aqui eu vou colocar uma colher mais outra colher. Gente, eu tô deixando aí, a Alice para aí, que eu vi que a gente falando assim, ai, Cris, eu saudade de vídeos que você grave no caso ao vivo, né? Sem narrar depois. Então, lá vai, né? Pra vocês entenderem o que acontece aqui em casa. Então aqui tem quatro tipos de de trigo e duas colheres de sopa de fermento. Aqui agora vai, no caso, uma receita, uma xícara de chocolatado. No caso, duas. Agora, porque Mamãe duas receitas, né? Só que lá vai um segredinho. Esse bolo eu fazia com a chocolatada. Então, eu faço esse bolo pro Maurício aqui em casa. Mas, é, eu andei fazendo. É, pra vender. E aí, o que, que eu fiz, gente? Eu troquei, por exemplo, uma xícara de chocolatado, eu coloquei meia xícara de chocolatado e meia xícara de chocolate é, 50%, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito doce. E, claro, pra criança fica legal, fica interessante, tá? Uma, aquela coisa mais infantil. Mas a gente quer pra adulto, a gente tira esse doce. Sem falar que a gente não pode esquecer a nossa pitadinha de, de açúcar. E açúcar Mamãe. não de sal, tá? Mamãe. Então aqui eu preciso Mamãe. de duas xícaras de achocolatado Eu vou colocar Mamãe. duas de achocolatado e uma de chocolate Mamãe. Mamãe. Então, gente, aqui em casa eu uso é, 150% eu dei duas Mamãe. marcas de preferência Que é esse aqui Eu paguei R$29,90, tá? No quilo dele E pode ser aquele outro da, da Harold, tá? Não tem problema também o que tiver lá eu compro, entre esses dois, tá? É, já fiz o teste com outro, mas não, de outra marca, não funcionou porque na hora do docinho ele tem, tinha uma quantidade de açúcar e dá aquele puxa, é igual o 32, o 32% eu então não gosto muito não. Como a gente tá colocando o chocolate em pó, a gente não precisa chegar exatamente em duas xícaras, pode parar um pouquinho antes. Simples, agora vamos peneirar aqui dentro, Tá? Enquanto isso, eu não vou falar pra vocês, não, porque a gente vai fazer o recheio ainda, enfim, a montagem, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo, cansativo. Pronto. Parte dos secos, falta o açúcar aqui, mas o açúcar a gente não leva nesse processo. A gente mistura bem reserva, tá? Comprei essa bacia, gente, porque eu andei fazendo algumas coisas em quantidade grande, então é maro. Reservar. Próximo passo. Aqui eu vou colocar seis ovos. Às vezes não consigo bater tudo, não. Então eu vou diminuindo e... e... Mas acho que aqui dá, porque na última eu vou bater seis receitas. Então eu que bater em duas etapas, mas aqui acho que vai dar sim. O açúcar refinado, lembrando. Vamos colocar uma dessa, tá? Se for uma receita, coloca só uma pitadinha de sal, certo? Agora eu vou colocar o leite e o óleo. Que leite e óleo nada, gente. É água e óleo, tá? Só que aqui vai o óleo e a água vai pro fogo aquecer um pouquinho. Aqui eu vou colocar 3 quartos. Eu não saberia colocar a medida de uma vez só. algum por Deus, gente. Vou fazer assim, fazer, né? 3 quartos de xícara, mais 3 quartos de xícara. Então, de água, tá? Isso aqui a gente vai levar pra esquentar, mas não é pra ferver. É pra mornar mesmo. Também não é aquela morninha de bebê, não. Só não é pra ferver, Tá? Agora vamos colocar o óleo. Essa é a parte interessantíssima. Óleo tem que ser de menos de soja. Pode ser de milho, canola. Cris é mais cara, é mais caro, mas vai deixar gosto no seu doce e rende pra caramba, né, gente? Né? Enfim. E aí, aqui vai meia xícara. Agora eu sei, gente, que meia xícara com meia xícara vai dar uma xícara. Eu, como é que eu sou <risos> Fica rende de mim aí, não, tá? Que Deus tá vendo que eu tô tá rindo. Opa! Prontinho no liquidificador. primeira coisa que eu vou fazer, eu vou bater isso aqui. Ah, tá, vai uma colher de sopa de baunilha. Eu vou bater isso aqui, tá? Quando bater, eu vou tirar a tampa do liquidificador. Com ele ligado bem baixinho, eu vou colocar na água que a gente levou pra aquecer, certo? Se você colocar tudo uma vez aqui, vai, que vai cozinhar o ovo, tá bom? Depois que a gente bateu com tudo isso que tem aqui dentro, o ovo já não tem aquele efeito só de ovo. Aí a gente pode colocar nossa água fio. Então, vamos ligar. Não coloquei a baunilha, galera. Vou colocar agora. Gente, eu coloco no olhômetro, é mais como vocês estão aqui vendo, né, tinha que colocar mentira. Porque a baunilha, nesse caso aqui, não tem aquela função da massa de baunilha. Aqui ela só entra porque ela combina super bem com chocolate. Enfim, eu nem digo que, que é pra ponta conta dos ovos, não tem nada a ver, sabe, gente? Pronto, agora eu vou bater. <risos> a água que ela vai tá aqui. Ai, ai, ai. Gente, eu quase não bati. Por quê? Porque sim. Eu vou... Mas acho mesmo, gente, eu, eu dividi o líquido na... Quando eu fui bater da outra vez. O que, é que eu vou fazer? Vou bater assim... Gente, tem que bater, não tem jeito. Eu vou tentar fechar e ver se eu consigo bater um pouquinho mais. Do contrário, eu vou dividir e bater em duas partes, tá? Só um tiquinho mesmo, gente. Opa, é O negócio tá embaçado mesmo. Ah, deu certo, eu queria mostrar a vocês, tá? Aí eu coloquei o, a tampa, né? Aqui é importante fazer isso aqui, ó. Na lateral e no meio, ó, no fundo, tá bom? Pronto, agora vamos falar da forma. Vou deixar só quatro aqui, porque a outra massa vai bater em outro vídeo. Então, eu fiquei usando há um bom tempo é, desmoldante caseiro. Só que seno, bolo de cenoura. Deixa eu focar mais um pouquinho aqui. Bolo de cenoura. E me, essa massa aqui, mesmo com desmoldante caseiro, tava ficando um pouquinho grudada. E vocês sabem que o que fica bonita quando você vira, né? Que isso aqui que fica interessante. E não tava ficando perfeitinho. Então, gente, eu vi muita gente falando, poxa, por que, que eu não comprei desmoldante antes? Por que, que eu demorei tanto pra comprar um desmoldante? Enfim. É, eu comprei e vou usar hoje. Já usei, já. Eu outras receitas, mas eu vou usar nessa aqui, que é importante Você pode estar usando, na forma de bolo Tradicional mesmo, o desmoldante Caseiro, mas Pra essa aqui, que eu aconselho você comprar Gente, é baratinho, é caro e rende eu, eu achava que fosse caro É 30 reais, parece, mas rende Muito e você não precisa estar usando em todas as suas formas Por exemplo, minha massa de panguelol não pode Desmoldante, só vai é... Papel Toalha, oh, papel manteiga Olha aqui, é 26 e pouco Mas rende muito, você balança ele Eita, tá é difícil sair, tá? E, ó. Tá vendo? Se você for mal de vaca, você bota pouco e vem com o e espalha pra garantir. Mas não precisa, a gente, porque rende muito, tá bom? Agora você vai pegar uma concha Eu vou te falar a verdade Eu gosto de pesar, tá? Eu gosto de pesar Pra não ficar um bolinho mais gordinho que o outro Então gente, se não me engano É porque eu fiz massa de amendoim, massa de pessoal. Mas se não me engano Fica 400, 600 gramas de, de, de massa, tá? Tirando só a tara aqui O que é tirar a tara? Quer dizer zerar a máquina Pra quando você botar a outra, já tá ali tudo certinho, tá? Ai, a gente deu prazo aqui. 420. Pronto, nossas massas vão pro forno agora. Lindas e maravilhosas, Ok. Então, meus amores, vamos preparar aqui o nosso recheio já piquei o chocolate, meio amargo é, o chocolate que eu gosto de usar é esse aqui tá? gosto muito aqui é chocolate 50% a minha panela tá suja assim, mas é de chocolate mesmo que eu acabei de usar é. essa receitinha aqui, gente, simplesmente é a mesma praticamente de chocolate gourmet a única diferença aqui é que eu não vou esperar ele ficar naquela textura, opa, naquela textura grossa, tá certo? É só isso. E outra coisa, é o chocolate, esse bolo de às vezes você tem que afundar ele com uma colher pra caber mais recheio. Mas, é... Ah, tá. Pra ficar um pouquinho mais doce, o que que eu faço? Eu não... Não coloco a... Só coloco pra duas caixas de leite condensado, só coloco três. De creme de leite. Não é regra. Você pode colocar quatro também. Eu só vou colocar três porque eu quero que fique mais docinho um pouco, até porque não vai a mesma quantidade que iria em um bolo, tá? E não tem mais de uma camada, que o bolo sempre tem mais de uma camada. Aqui eu vou colocar o creme de leite. A marca que eu, que eu gosto de usar não é novidade, que é essa aqui. Mas também se não tiver no mercado ela, compro o outro de boa, tá? O ideal é que você misture bastante. Antes de levar para o fogo, até que nesse aqui não acontece, mas tem creme de leite que às vezes fica um pelotado depois de cozinha, ficou as bolinhas como se você tivesse colocado farinha no recheio, entendeu? Então você mistura bastante, galera, bem muito, né, para depois levar para o fogo. Então é a mesma receita praticamente. A única coisa é que eu não vou deixar aquele ponto grosso, vou deixar um ponto mais ralinho, tá? E aí depois eu coloquei todo o creme de leite aqui, misturei bem misturado, coloco o nosso chocolate e vou pro fogo. Daqui a pouco eu volto e mostro o resultado pra vocês. Prontinho, galerinha. Desliguei. E eu fico mexendo até eu perceber que não tá mais grudando, tá? E ele não tá pra recheio, viu? Ele tá uma coisa mais molinha mesmo, que é o que a gente quer pra esse tipo de bolo, certo? Olha... Esse aqui, vou te falar, a cobertura não é o que eu usava pra fazer o bolo vulcão Maurício, não. Que eu usei algumas vezes, não, tá? É outra. Essa aqui, quer dizer, essa aqui é a gourmet. Mas... Depois eu gravo pra vocês aqui do vulcão. Na verdade, escanteio, eu não não de bolo vulcão ainda, gente. Sério. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou colocar na vasilha e cobrir com plástico e esperar mornar. Como tá friozinho aqui, eu não vou esperar a cobertura esfriar totalmente. Quando eu for mornir, eu entrego. Então, galerinha, galerinha, por precaução, eu passo a faca só aqui na lateral e não deixo ele esfriar totalmente. Eu desinformo o mundo, tá? E aí eu viro... Calma. Não, esse aqui eu não tinha passado a faca ainda, tá? E, gente monte bastante aquele meio a gente ficou preocupado às vezes só com essa lateralzinha só que o meio a faca não consegue alcançar então vamos ver se deixando esfriar um pouquinho mais a gente consiga tá ó viu é só pressa mesmo da pessoa ficou um pedaço grudado aqui mas nada que a gente não possa devolver e, se, e ele nem vai aparecer, gente, tá? Olha aqui, ó. Perfeitinho. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de paciência, eu teria conseguido todos desse jeito. Mas não, se a casa aconteceu, aconteceu comigo, não é problema. Não dá não quer, não, tem, não arrume problema. Na própria decoração você vai consertar. E inclusive esses dias aconteceu isso comigo, né? Com de chocolate. E nesse, nessa maneira de querer consertar na decoração, eu tive comendo de mais dois, porque a pessoa gostou muito, né? Então tá ótimo. Quer esfriar e entrega? Aqui tá chovendo, então eu vou, morro mesmo, já vou rechear e entregar, beleza? Então, galerinha, olha só nosso recheio. Eu coloquei com plástico, cobri com plástico, levei pro congelador para esfriar um pouco. Ele não tá quente nem tá morno. Ele tá bem. Na verdade, ele tá uma temperatura com tá? Mas isso aqui é porque eu vou postar agora. E tenho certeza que eu vou vender agora. Mas, no seu caso, você... Espera esfriar um pouquinho mais, tá? E é só colocar. E é aquela dica. Coloca, depois pesa. Pra não ficar um maior do que o outro. Aqui eu coloquei quatro colheres de sopa. Aí vou dosando. Então, meus amores, nossos bolos ficaram assim, tá? E se eu te falar que aqui já foram vendidos, é, eu nem consegui, nem terminei de, de limpar a bagunça, manda de confeitar, nada disso, já estão vendidos, mas esse é o resultado. Lindos, né, maravilhosos, olha, hum, que delícia. Claro, gente, não posso esquecer de falar para vocês que dos seis só tem cinco vendidos, porque esse aqui... Já teve reserva antes mesmo de estar de tá pronto o marido. Aí na casa de vocês é assim também? Jesus, o povo não enjoa de doce.